O que tá procurando? O Pernas de Sarapura O que me chamou? Eu tô procurando o Fernando de Sarapura Senhora. Mas não vem na casa, não vem na casa Preciso que você me ajude com uma coisa Sim Preciso que você vá lá falar O quê? Qual... O que foi, Quiquinho? Estou falando com a imbecilidade, não com o Bobo Erra é. Puta, Pietro, Pietro você falar com a dona Clotilde ela me emprestar o ferro de passar dela. A bruxa de 71? Não chame ela de bruxa. Viu? Ela é uma pequena senhora indefesa. Ela tem que ser tratada com respeito. Claro. Porque, ela com certeza dá medo, porque se estamos falando de coisa feia, ela vem ao caso. Ora, mas ela não é tão esquisita assim. Ela não é tão feia. Depois fala que ela não é assustadora. Mas, eu preciso que você peça e preste o de passar dela Porque eu deixei o meu aqui e ele acabou sumindo Por que? Estou falando com o imbecil Não, com a juneta <risos> Xavim, eu preciso de sua ajuda, Xavim Eu preciso de um ferro, Xavinho. O meu sumiu, eu não sei o que aconteceu Eu deixei ele aqui, mas ele sumiu, Xavim Tá bom, eu vou pegar Dietrinho. Claro, eu vou eu pegar. pegar Eu sei quem foi o ladrão Ora, Pietro, para de inventar lorota. Vai! Vai, vai, vai brincar de quem matou uma morta. Ah. Pietro! Pietro! Pietro! Olha! Eu achei um moço. O que é isso? Mas o que seria isso, Rafael? Ah. Eu acho que o Pietro. Brincando de pôr as roupas no barão com as meninas Eu acho que eu já sei quem é o ladrão eu, eu, eu, eu. Acho que eu descobri. Você quer brincar comigo é, de achar o mistério do mar morto? Você quer? Ladrão. ladrão! Foi você que roubou meu ferro? Não fui eu. Ora, seu. Me desce! Vem aqui, fugiu. seu ladrão! Vem, vem aqui, vem aqui! Vem aqui. Não, Vai cair no chão! Bate. Vai cair no chão! Sai daqui, sai daqui! Sai daqui, eu não Ladrão! Eu sabia que ele era um ladrão, eu sabia! Ele foi embora? Você deve estar mentindo, não é possível. É vontade. Ah. Rafael, Afrael, levanta, levanta! Olha aqui! Temos que achá-lo! Ele, ele não iria sobreviver sozinho! Vamos achar? É. Pietrinho, Pietrinho. Oh, do céu, Levanta. O que é esse aqui? Levante. Estamos tá tá Vamos, Vamos para Vamos. Vamos! Mas o que aconteceu, Pietrinho? Por que Eu você fui. fugiu? Agora. Por quê? Porque não queria mais. Ah, o que, que a gente fez? Você desculpa a gente, Peter. Sim. Dá um abraço. Sim. Posso fazer uma pergunta pra você? Sim. Claro, Rafa? Então, vem aqui. Ele falou eu vou com a cabeça erguida <risos> Eu vou arrancar todos os seus dentes Eu mal, Tá bom E aí ele falou pra eu voltar com a cabeça erguida E que não era pra eu pensar que eu era um ladrão Porque também não era um ladrão E aí ele também falou Vou pra eu rezar pra que achasse um ladrão Mas eu falei que eu não ia rezar pra achar Pra que achasse um ladrão Recei pra que o ladrão virasse bonzinho. Meu ferro, ele voltou! Incrível, que saudade! Cara. Que saudade de você! Vem, ferro, vem! vem! Vem! É a minha mão quadrada. não! Hum. Ah, não Você hum. ah. hum. ah. hum. hum. é bom Você acha? Olha, chaves pra você Um sanduíche de presunto E um pacote de bolacha uh. E vocês aproveitem Aí,